Viremos nesse momento, a palestra de abertura do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Ernesto Araújo. Muito bom dia, doutor João Martins, presidente da CNA, senhor embaixador da China, senhor secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, embaixador Orlando, Pachador Palet, Ministro Alexandre, caros amigos, colegas, senhores, é, uma, é um prazer, uma grande honra estar aqui nesse, nesse evento com os senhores nesse espaço magnífico da, da CNA. É, eu queria começar mencionando que eu tenho dito muito que o, o Brasil precisa se reconectar com a com a sua essência, né? E é, e parte fundamental dessa reconexão com essência da nacionalidade brasileira, é o agronegócio, é priorizar o agro, que está no centro, no eixo fundador do Brasil, é, talvez desde, ou certamente desde, desde 1500. Né? É, em, em Camões, nos Lusíadas, é, a famosa menção ao, ao Brasil, acho que é a única menção ao Brasil é, nos, nos Lusíadas, na grande epopeia portuguesa, é, diz o seguinte, é, porque ele está falando da do que os descobridores portugueses fizeram, que o que Portugal fez na própria Europa, na África e na Ásia, que são elas três partes do, do velho mundo, né? Então, ele aí passa a falar do, da, da quarta parte, que é a América, e diz, na quarta parte nova, os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegar Mas a menção ao Brasil, na quarta parte, é a agricultura, já no nesse documento fundador da nossa, eh, da, pelo menos da, da vertente eh, Lusa, né, da, nossa, da nossa formação. Então, isso não é, não é, acho que é ocasional, isso mostra que eh, eh, toda a, a dimensão da agrícola tem essa dimensão, não apenas econômica, mas eh, fundacional para eh, o Brasil. Brasil e China eh, são... Eh, chamados a serem parceiros eh, essenciais, também fundamentais, na, nessa dimensão da agricultura. Eh, nós temos aqui, potencialmente, o maior exportador agrícola e o maior importador agrícola do mundo. Então, isso já por si eh, cria um vínculo eh, real e potencial extraordinário. Eh, nós tivemos fenômenos mais ou menos eh, concomitantes eh, entre, eh, ao longo das últimas três décadas, talvez, um pouco menos, um pouco mais, do aumento extraordinário da da produtividade e do poder do agronegócio brasileiro e a sua expansão, e o crescimento também absolutamente extraordinário da China. esse Essa convergência, digamos, foi talvez um dos grandes fenômenos, ou parte dos grandes fenômenos mundiais dos anos 80, 90 e 2000, é, principalmente. Né? É, no caso do Brasil, é, esse, esse período veio é, ao mesmo tempo com problemas para a nossa competitividade em outras áreas, sobretudo na, na área industrial e outros problemas, e é, foi ficando cada vez mais claro, como é evidentemente para os senhores, que é, para o Brasil o agronegócio foi o que propulsou o que eh, preservou a economia brasileira ao longo desse tempo, eh, com eh, dificuldades em, eh, em outras áreas, inclusive eh, comunicando, transmitindo o eh, eh, crescimento, a comunidade para, para a indústria, né? porque, obviamente, quando se fala do, do agronegócio, também se está falando dos setores industriais que, eh, que estão conectados com, com o agro. Eh, e, eh, talvez, grande parte do nosso problema foi que, eh, concomitantemente ao a expansão do agronegócio, não houve é, a expansão de é, outros setores, sobretudo da infraestrutura, né, no Brasil, bem como a ausência da, das reformas da infraestrutura legislativa, digamos, que é necessária para é, a competitividade. E meu ponto é que a China pode ajudar é, f, é, firmemente a aumentar, é, essa, evidentemente, o mercado agrícola, e... É, é, Digamos, é, transmitir de maneira mais intensa ainda a, a competitividade a, e o crescimento do agronegócio para o restante da, da economia brasileira, é, tanto é, na dimensão é, mais óbvia dos mercados, quanto na dimensão dos investimentos em, em infraestrutura e, é, de um modo geral, como é, parceiro para todos os setores da economia brasileira, é, é, gerando... É, não só crescimento, mas gerando, inclusive, tecnologia, que é o ponto que nos, eh, que nos chama aqui. Uh, então, é, é fundamental que a, que a China seja uma parte eh, decisiva dessa equação que nós estamos eh, tentando implementar no Brasil, de um, um novo ciclo eh, de crescimento e de eh, transformações profundas da, da economia e da nação como um todo. A China, assim como os nossos outros grandes parceiros, né, A União Europeia, Estados Unidos, Mercosul, Israel, os países árabes, todos os grandes parceiros, cada um deles, é, de uma maneira diferenciada, de acordo com as potencialidades próprias, é, pode e deve é, ser parte dessa, dessa equação, desse processo de, de transformação e de, e de aprofundamento da, da qualidade e da potencialidade do, do agronegócio, né. É, um, no caso da China, né, como dizer, praticamente em todas as dimensões, tanto mercado, quanto tecnologia, quanto eh, investimentos em infraestrutura, e no próprio agro, evidentemente. Eh, no, caso de, né, no caso da União Europeia, através da, do acordo Mercosul-União Europeia, que nós estamos eh, negociando também com a perspectiva de expansão dos mercados e da, e da competitividade, eh, enfim, Israel, muito em função da tecnologia agrícola, no caso dos países árabes, também como mercados fundamentais para nós, uh, dos Estados Unidos, parcerias também em biote biotecnologia, por exemplo, e todo o aspecto regulatório. Ou seja, é, um país como o Brasil, com a centralidade que a agricultura tem, é preciso que haja uma agenda é, coerente e com todos os parceiros, porque em todos eles há, há uma, é, um potencial de eh, contribuir para as mudanças de, de competitividade do nosso agro. É, porque nós achamos que hoje o, o Brasil pode voltar a fazer sentido em conjunto, que é, é um país que tem sido, em grande parte, uma coxa de retalhos, onde alguns setores dão mais certo, outros setores não, não tanto, e as, nem sempre as, é, os setores se conectam, ou as políticas se conectam, e é, que isso, nossa expectativa é que isso finalmente se corrija e que uh, esses uh, retalhos de competitividade, de alguns com setores que avançam, outros que, que se atrasam, que isso seja corrigido e que haja um, um processo uh, coerente de, de crescimento, com políticas públicas uh, coerentes. Uh, no Itamaraty, nós estamos tentando fazer uh, a nossa parte para essa visão de país. Uh, nós uh, contribu procuramos contribuir, sobretudo no caso do agronegócio, com a criação... É, do nosso setor específico de, de agronegócio, é, comandado, os colegas estão aqui, embaixador Moretti, ministro Gislene, é, esse é, novo departamento integra os antigos setores de política de produtos de base com o setor de promoção comercial, de modo que a defesa dos interesses e o exercício do combate aos entraves às exportações brasileiras de alimentos sejam sincronizados com a, as atividades de promoção de negócios, e de captação de investimento. Essa é uma das contribuições. Nós também estamos procurando contribuir com um enfoque renovado e uma prioridade muito alta para o agronegócio dentro da Apex, que é um instrumento também fundamental de promoção do crescimento. Estamos tentando contribuir com a aceleração das principais negociações comerciais, nas quais o Brasil, através do Mercosul, está está envolvido e onde... O Itamaraty tem a coordenação e, e trabalha juntamente com, evidentemente, o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Economia. E onde temos, eh, já nesses primeiros, ainda nem quatro meses completos, obtido avanços muito importantes, como mencionava já, negociação com a União Europeia, que acho que está mais perto do que nunca de uma, de uma conclusão. E avanço também em três outras grandes negociações, todas com grande interesse para o agronegócio, como eh, especificamente com o Canadá, a EFTA e a Coreia. Uh, contribuímos através da, uh, dos contenciosos, né, na OMC, uh, onde uh, muitas vezes conseguimos uh, uh, avanços uh, que permitam a, a correção de, de distorções, uh, praticadas por diferentes parceiros. O Brasil, bem, às vezes, também, uh, em, em outras áreas, uh, tem que corrigir suas próprias distorções. Mas, como todos sabem, nós temos sido muito ativos e temos conseguido, através dessa dimensão, não diretamente abrir mercados, mas, até mais importante do que isso, nivelar a competitividade em muitos mercados em benefício dos produtos brasileiros. E contribuímos também com um novo impulso nas negociações da OMC, dentro do processo de de reformas da, da OMC, onde o Brasil uh, está mais engajado do que nunca, e onde a nossa posição sempre é de que, dentro desse processo de reformas, dentro da concepção uh, renovada da OMC, tem que haver, uh, não se pode, de forma nenhuma, deixar para trás, muito pelo contrário, uh, a dimensão da agricultura e o tratamento do, da questão dos subsídios uh, agrícolas. Uh, e uh, fazemos parte de um, de um governo que, tenta fazer sentido e tenta também não ser uma colcha de retalhos, como é um pouco a, a tradição brasileira, talvez desde 1500, né? é, de é, setores ou agências ou ministérios que trabalham individualmente. Né? Isso é um, é um grande esforço, um esforço do, do, do dia a dia, algo que parece óbvio, mas que é talvez a primeira vez, pelo menos em muitas gerações, que está sendo tentado de uma maneira tão é, efetiva, que é, é dar coerência a, ao governo. É, e isso já está dando resultados, porque eh, esse processo eh, mostra que eh, as diferentes áreas todas se comunicam. Então, eh, onde, eh, por exemplo, nós temos eh, avanços na na dimensão da, do Estado de Direito e da e da segurança, através da atuação, por exemplo, né, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, isso ajuda, evidentemente, na, eh, na infraestrutura, por exemplo, que ajuda na agricultura, eh, que ajuda na tecnologia. Ou seja, há uma... Há uma comunicação entre a, as diferentes áreas e uma, um impulso de coerência política, como poucas vezes se, se viu. Pelo menos é a expectativa que nós temos de que esse vetor é, permita essa, essa coerência governamental, é, que sempre cuja falta sempre prejudicou a qualidade das nossas políticas públicas. Né? É, e tentamos ser, é, sobretudo, um... Um governo que libere as energias produtivas da nação, e não um governo que a sufoque. Né? É, isso acho que é a principal tarefa, talvez, é, dessa dessa administração, é deixar que o Brasil funcione, não é, é, é não é, direcionar é, o, esse funcionamento. Né? É, isso acho que, é o que está refletido em toda, toda a agenda de reformas, em toda a nossa agenda de atuação, é, em todas as áreas. Né? É, e, e, do mesmo modo, eh, as nossas parcerias externas precisam fazer sentido em conjunto. Né? Eh, o, os ganhos mútuos que nós eh, esperamos eh, aumentar na parceria, por exemplo, com a China, eh, podem e devem ser complementados por ganhos mútuos também na né, parceria eh, com os Estados Unidos, com a União Europeia, etc., como também mencionava eh, anteriormente. Né? E, eh, e nós precisamos pensar grande. Né? E aqui temos muito que aprender com a China, né? É, a China acho que se tornou o, o gigante mundial que é, é, evidentemente pelo pelo trabalho do seu povo e qualidade das suas políticas, mas porque pensou grande. Né? É, no Brasil, nós temos essa tradicional metáfora né, do, do gigante adormecido, e é, acho que muitas vezes, ao longo do, dos anos, a gente tem aquela sensação, em alguns momentos, em que, bom, agora o gigante acordou. Mas, às vezes, né, eu acho que tem acontecido sempre no passado, é que o gigante acorda, mas ele olha de volta para a cama e fala, estava quentinho ali, né, é, vamos voltar para a cama, dormir mais um pouquinho, ainda estou com um pouco de sono. É, agora tem, não dá, né, não, não vamos voltar para a cama. Acho que é o momento em que o, o gigante tem que realmente acordar e, e caminhar com as próprias pernas. Né? É, vamos é, tentar não, não voltar para a cama dessa vez, acho que essa é a nossa, é, a nossa missão. É, é, nós precisamos é, né, pensar de maneira estruturada, de maneira desfragmentada, pensar a partir de um projeto um projeto nacional. É, e é, precisamos colocar essa visão integrada dentro da parceria é, Brasil-China, onde, pelo menos pelo lado brasileiro, nós temos sofrido, ao longo dos anos, apesar de todos os avanços da parceria, temos sofrido, do lado brasileiro, esse problema da fragmentação, em que cada setor da parceria, era uh, analisado e negociado individualmente, uh, sem conexão com os demais. Diferentemente do que eu acho que acontece uh, do lado chinês, que sempre teve a, a, uma capacidade, que, de novo, nós precisamos aprender com a China, a capacidade de uh, pensar estrategicamente, de ver o conjunto, no caso da relação com o Brasil, como algo que, que faça sentido. Então, sobretudo, através da preparação para a Comissão Sino-Brasileira, para a COSBAN, nós estamos procurando fazer um grande trabalho interno de concatenação, de, das diferentes áreas identificação uh, dos nossos interesses de ver como nós podemos negociar os diferentes interesses em, em seu conjunto uh, área agrícola industrial de investimentos tecnológica uh, e, e tentar que isso seja uma orquestra que toque uh, em, em uníssono é. uh, bem uh, dentro da uh, da dimensão agrícola nessa parceria, é fundamental mencionar que a diversificação da, da pauta brasileira é, é, é fundamental, é um projeto fundamental nosso, é, e que também essa pauta passe a incluir produtos de maior valor agregado. É, e nós precisamos contar com a, com a China para essa diversificação, é, inclusive é, mediante a remoção de barreiras é, não tarifárias que afetam as nossas, as nossas exportações. e é, por exemplo os problemas na adoção de procedimentos técnicos e burocráticos por parte da China têm em alguns momentos ou em muitos momentos prejudicado essa expansão do negócio e a diversificação do negócio é claro que o Brasil nós temos uma experiência própria em termos de procedimentos burocráticos né, e que tanto afetam também a nossa própria competitividade, então isso é, é algo que temos que trabalhar em conjunto, em termos da, da, da facilitação recíproca de, de comércio, de negócios e de, de investimentos. É, também é, nos preocupa, por exemplo, a, ainda a exclusão do Brasil do mercado é, chinês de açúcar, é, com base em salvaguardas impostas pela China em 2017, isso é algo que nós gostaríamos muito de é, conversar mais é, em conjunto. É, e uh, trabalhar sempre com um espírito uh, aberto e, e de identificação de, de soluções eh, práticas e, e, e criativas para os nossos, uh, para os nossos problemas. Uh, o, uh, o agronegócio, ele é, é fundamental para a, a, também a, a essa projeção uh, brasileira no mundo. Né? Uh, essa ideia de um Brasil grande, e forte, que nós queremos, eh, queremos implementar. Eh, o, eh, a, segundo estatísticas da FAO, a, a produção agrícola global precisa aumentar 70% até 2050 para atender a, a demanda global por alimentos. E aí, boa parte, evidentemente, dessa demanda resultará do crescimento da China e o Brasil tem uma vocação e uma responsabilidade óbvia de eh, ser um ator decisivo na, no atendimento a essa a essa demanda. Eh, nós temos eh, no mundo todo restrições ao crescimento agrícola relacionadas evidentemente ao eh, acesso limitado à terra arável e à, e à água, eh, desafios ambientais, eh, problemas de pragas e doenças e, e inclusive também mudança de preferência do consumidor, vários desafios que uh, podem uh, inibir o crescimento sustentável da produção agrícola e nós temos que uh, uh, enfrentá-los em conjunto com, com os grandes parceiros. E aqui, novamente, nossa parceria com a China pode desempenhar, tem que desempenhar um papel fundamental uh, pela, por essa característica básica que eu mencionava no começo do Brasil como potencialmente a maior potência agrícola do mundo e a, e a China como uh, o maior importador e o país uh, mais pela sua dimensão, pela sua população, mas é, afetado pelo tema da, da segurança é, alimentar. É, e, então, diante desses desafios, é, o aumento da produção agrícola terá de via de inovações que tragam um aumento na produtividade. O Brasil é, entende que o uso e o fomento da biotecnologia serão cruciais para é, atender a essa expansão da, da demanda mundial, que é, será fundamental para a própria estabilidade da, da comunidade internacional ao longo das próximas décadas. A biotecnologia é, evidentemente, uma ferramenta fundamental para a diminuição dos custos e para o atendimento dessa demanda. E, além de ajudar a enfrentar esses desafios de segurança alimentar, a biotecnologia ajuda a mitigar os impactos ambientais da agricultura, auxiliando na promoção de práticas agrícolas sustentáveis e eficientes. É, o, os produtos derivados da, da biotecnologia têm um grande peso na nossa agenda bilateral com a China. As sementes transgênicas é, têm sido cada vez mais utilizadas nas lavouras brasileiras que exportam para a China. Sementes geneticamente modificadas são usadas em mais de 90% é, da área total, onde são produzidos, é, por exemplo, soja, milho e algodão é, no Brasil. E o como os sabem, eu estou assim, ensinando o pai para... aos vigares né, aqui na, na casa dos senhores, mas acho que é importante mencionar isso para mostrar a, a consciência é, que todos nós precisamos ter da dimensão é, política de toda essa pauta é, da biotecnologia no, no agronegócio. É, nas últimas é, duas décadas, o, é, o lucro total advindo das é, é, OGMs foi de 35 bilhões de reais. Né? É, na safra de 2017-2018, o lucro por hectare de soja geneticamente modificado foi 13% superior ao da variedade convencional. No caso de algodão, 12%, milho, 29%, e uh, chegando até uh, 124% de aumento no milho, no caso da, da produção de inverno. Bem, uh, tem sido, acho que já foi mencionado aqui, mas é importante reiterar, tem sido uh, reiterado continuamente que uh, as abordagens regulatórias necessárias para garantir uh, a, a segurança alimentar uh, em relação a produtos derivados da biotecnologia devem ser uh, baseadas cientificamente, mediante análise de risco, e baseadas em processos transparentes, previsíveis e consistentes com a, as obrigações do comércio uh, internacional. Uh, para continuar tratando desses temas com a China, o Itamaraty apoia fortemente a realização manual das reuniões do Grupo de Trabalho Bilateral sobre Biotecnologia, é, criado no âmbito da COSBAM, é, com o objetivo de aproximar os especialistas dos dois países e contribuir para a confiança necessária é, à cooperação em matéria de biotecnologia e para a promoção de técnicas e metodologias com embasamento científico. É, nesse é, é importante mencionar que o setor privado brasileiro só... Só pode utilizar efetivamente, evidentemente, as novas tecnologias eh, aprovadas pelo governo brasileiro após a autorização de importação eh, pelo Comitê de Biossegurança eh, da China. É, então, é necessário que haja uma sincronia maior entre a aprovação das OGMs no Brasil eh, e pelo governo chinês. É, bem, é, isso é fundamental que nós eh, mantenhamos essa esse diálogo permanente, né? no caso do Tamaraty, nós estamos, como eu dizia, inteiramente prontos a eh, participar permanentemente, junto com eh, a agricultura e com todos os órgãos técnicos na, na criação, manutenção desses, dos espaços necessários para enfrentar esses problemas eh, concretos. E dentro de uma política eh, geral, e, como eu dizia, que faça sentido, que, que a, seja parte de um projeto, um projeto de, de reconstrução nacional. Eh, nós uh, estamos convencidos de que o, o agronegócio é, é chamado a desempenhar é, um papel decisivo na inserção do Brasil é, como um, uma das grandes potências mundiais. É, o, o agronegócio brasileiro não pode ser visto como uma vulnerabilidade. Isso eu já escutei em alguns processos negociadores do passado, é, onde se dizia que, é, com outros parceiros, dizia que era o problema que atrasava negociações, comerciais do Brasil, ou do Mercosul, no caso com a União Europeia, por exemplo, que o problema era a competitividade brasileira na, na agricultura. Me parece, evidentemente, uma, uma distorção. É, tem que ser uma solução e não um, um problema, um instrumento é, positivo para alavancar ganhos em, em todas as áreas da, da economia brasileira. É, é, para concluir, queria dizer que a China pode ter no Brasil um grande parceiro, num é, tema fundamental, evidentemente, para... É, os chineses, que é o da segurança alimentar, enquanto o Brasil pode e tem na China um grande parceiro é, para o crescimento de toda a sua economia. O é, agro é um veículo fundamental para a ascensão do Brasil, é, ao posto que nós achamos que é o nosso, é, para o nosso projeto de Brasil grande e forte, e é, a China é e tem certeza de continuar sendo um parceiro essencial nesse projeto. Muito obrigado.